Eu não posso dizer que você Eu não posso dizer o que você vai criar É sua consciência, é sua crença É sua ciência o que vai te orientar Pensando em banalidade Se seu sonho final Não se tornar realidade É sua consciência É sua crença É sua ciência O que vai te olhar Olhar em cada soquinho nascer em qualquer lugar. Olhar em cada soquinho nascer em qualquer lugar. Olhar em cada soquinho nascer em qualquer lugar. Olhar em cada que nasce em qualquer lugar. Eu não posso dizer o que você vai pensar. Eu não posso dizer.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 cada sol sem nasce em qualquer lugar, lugar. molhar em cada sobrinha sem.